O Ministério da Educação disponibilizará nesta sexta-feira a consulta de vagas a serem ofertadas no primeiro processo seletivo de 2021 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As vagas disponíveis para consulta somam 209.190, distribuídas em 5.685 mil cursos de graduação de 110 instituições públicas de educação superior. Os dados disponíveis para consulta ainda são preliminares, pois podem ser alterados pelas instituições que aderiram a essa edição do SISU até no máximo a véspera da abertura das inscrições. O período de inscrições dos candidatos será de 6 a 9 de abril. O resultado do SISU está previsto para ser divulgado no dia treze de abril. A consulta das vagas ficará disponível na página eletrônica do SISU até o final do processo seletivo. Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e Localização dos cursos. Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 110 instituições que aderiram ao SISU. Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao CISU, edição do primeiro semestre de 2021 até o dia 23 de fevereiro, quando teriam que indicar as condições específicas de concorrência às vagas por elas ofertadas no âmbito da seleção unificada. As informações são da Agência Brasil de Notícias.